Então, né? agora a gente trata a energia cinética no movimento de rotação. A gente vai ver que o movimento de rotação, por um lado, vai introduzir uma, uma coisa que, é, que pode ser encarada como uma complicaçãozinha, mas que na verdade não é. A gente vai ver que existe uma grandeza chamada momento de inércia, que uma vez que a gente saiba calcular essa grandeza, descrever a energia cinética devido a um movimento de rotação, a parcela de energia cinética que o um corpo vai ter devido a um movimento de rotação, vai ficar muito simples. ok? Então vamos em frente. Lembrando, ok? no corpo rígido, né, se você pegar as velocidades lineares de pontos que estejam mais distantes do centro de rotação, as velocidades lineares vão ser maiores mas, em qualquer instante de tempo, a velocidade angular ω é igual para todos os elementos de massa. Tá? Isso sugere que tem uma maneira da gente simplificar um, um, um problema que pode ser razoavelmente complicado. Tá? O que, que acontece? Cada elemento de massa vai ter uma energia cinética diferente. Essa é a maior complicação. Né, em princípio, Pô, eu teria que dividir em, em vários elementos de massa o meu corpo E aí eu teria que calcular a energia cinética de cada um deles Somar todas as energias cinéticas de rotação E, poxa, aí é complicado É, Em princípio é complicado, mas a gente vai ver que é possível Tratar uh, a energia cinética rotacional de uma maneira bem mais simples Ok? O conceito que vai simplificar o tratamento da energia cinética de rotação é o que a gente chama de momento de inércia do corpo. Vamos pegar nosso corpo aqui, nosso corpo rígido, ele está girando em torno desse ponto laranja, que pode ser um ponto qualquer no corpo, certo? Eu passei uma vareta uh, pelo corpo e fiz ele, ele girar em torno da vareta. Tá? E agora vamos pegar os nossos três elementinhos de massa aqui, massas m1, m2 e m3. De novo, elas vão estar distantes do centro de rotação, né, por distâncias r1, r2 e r3, ok? E vão ter velocidades lineares que vão ser é, proporcionais, ao que vão ser tanto maiores quanto maior seja a distância delas ao ponto de rotação. E agora, vamos escrever a energia cinética. Né, é, do, desse corpo rígido, considerando que eu dividi esse corpo rígido imaginariamente em, em vários quadradinhos, ou então em vários pedacinhos de massa, né, M1, M2, M3, M4, M5, até M1 um milhão, se eu quiser. Tá? O que é a energia cinética total de rotação agora no meu, no meu corpo? Né? É a energia cinética do primeiro elemento de massa. Do, somada com a do segundo elemento de massa, somada com a do terceiro elemento de massa, e vou somando todas as energias de cada um desses elementinhos até que eu termine, né? é, até que eu passe por todos os elementos de massa que compõem o, o meu sistema. Bom, isso daqui, se eu usar que a velocidade linear é ω vezes r, eu posso reescrever essa expressão dessa maneira. tá? E ω vezes r, tudo ao quadrado, é ω ao quadrado vezes r ao quadrado. Então, tem aqui a velocidade linear, no fim das contas, de cada um dos corpos, só que agora, escrito em termos da velocidade angular, que é a mesma para todos os elementos de massa. Então, eu posso botar ω ao quadrado em evidência. Meio de ω ao quadrado em evidência fico com meio de m1r1 ao quadrado mais m2r2 ao quadrado mais m3r3 ao quadrado mais blá blá blá né todos os elementos de massa vezes ω ao quadrado essa grandeza entre parênteses aqui eu vou chamar de I ok então se eu chamar essa grandeza de I isso daqui fica com uma cara extremamente simples a energia cinética de rotação vai ser meio desse I vezes a energia vezes a velocidade angular ao quadrado. Então olha só, eu meio que simplifiquei meu problema, deixei com uma cara mais simples, mas, né, eu tenho o problema de calcular esse camarada I aqui, tá? Esse I, que é simplesmente a soma de todos os elementos de massa multiplicados pelo quadrado da posição relativa ao ponto de giro é o que eu chamo de momento de inércia de um corpo. Agora, se eu analisar a equação que eu tive para a energia cinética rotacional de um corpo, eu vou ver que o momento de inércia, esse I que a gente definiu ali, é um análogo rotacional para a massa de um corpo. Vamos olhar as equações aqui. Primeiro olho a equação de energia cinética rotacional, meio de i omega ao quadrado. Olho a, a expressão para energia cinética que a gente já conhecia lá do movimento de translação. Ele é meio de massa vezes velocidade ao quadrado. Então aqui eu tenho velocidade ao quadrado, mas é uma velocidade angular. E aqui eu tenho velocidade ao quadrado, só que é uma velocidade linear. Aqui eu tenho massa. Então esse cara daqui vai fazer o papel de uma massa no movimento de rotação. Por que eu falo que é um papel de uma massa? Porque ele não é uma massa. Vamos olhar a definição do momento de inércia. Ele é a soma... <cười> de cada massa vezes a sua posição ao quadrado, e essa posição aqui é relativa ao ponto de giro. Então, se eu pegar pontos de giro diferentes, essa soma aqui vai ser diferente, tá certo? Não vai ter o mesmo valor, ao contrário da massa, que massa é uma coisa que independe da posição, uh, da origem do meu sistema de coordenadas tá certo? Massa é massa independente de que planeta eu esteja, independente de qual sistema de coordenadas eu tenha, massa, a massa de um corpo tem sempre o mesmo valor. O momento de inércia, não. Ele vai depender. Tá? Então, ele vai depender do quê? Do ponto em relação ao qual o corpo está girando. Então, sempre que eu falar em momento de inércia, né, eu vou pensar no momento de inércia como a dificuldade de se girar. Um corpo em torno de um certo eixo. Essa dificuldade vai ser diferente dependendo do eixo que eu escolher para girar o meu corpo. Okay? Então, do mesmo jeito que a massa média a dificuldade de se transladar um corpo, o momento de inércia vai ser como se fosse uma massa que vai te dar dificuldade de girar o corpo em torno de um certo eixo. Mas, de novo, ele não é uma massa. Tá bom? Isso a gente tem que ficar claro, ele é só um análogo. Okay? Essa parte aqui em torno de um certo eixo de rotação é importantíssima Por quê? Porque o que ela me diz é, não existe a grandeza, momento de inércia, pura e simplesmente. Existe um momento de inércia em torno de um certo ponto de rotação. Então, toda vez que vocês, que vocês olharem e falarem, ah, algum problema, eu pedi para vocês, calcula o momento de inércia desse corpo. Primeira coisa que vocês vão se perguntar é, em relação a qual eixo de rotação? Okay? O que vocês vão ver no Sears é que, esse cara daqui para determinadas formas geométricas que tenham algum grau de simetria em torno de em torno de alguns de alguns eixos né é bastante fácil de calcular é bastante é razoavelmente simples de calcular tá eu não vou eu não vou a gente não vai fazer um vídeo sobre isso mas estudem a sessão do Sears que fala sobre isso tá existe toda uma tabela de uh, valores do momento de inércia para diferentes formas geométricas, esferas, plano, é, lâminas, uh, cilindros e etc, ok? Então, basicamente, momento de inércia é isso daí, simplifica muito o problema, por quê? Porque para, para determinadas formas geométricas, esse cara daqui tem valores muito bem definidos, ok? E no próximo vídeo a gente continua, então, o nosso estudo de movimento rotacional.